O que de abelha é um dos maiores fenômenos do pop nacional. Vendeu 9 milhões de discos e 35 anos depois acabou sem brigas ou ressentimentos. O que de abelha está na coluna de Nelson Mota. Atravessar mais de 30 anos de carreira, colecionando hits e discos de ouro, sem brigas, sem escândalos, sem os altos e baixos de toda a banda de rock, faz do Kid Abelha um fenômeno da música brasileira, que teve o bom gosto de encerrar a carreira em pleno sucesso, deixando uma história vitoriosa e as bem-sucedidas carreiras solo de Jorge Israel e Paula Toller. Paula estudava design na PUC e namorava o baixista Leone, que tinha uma banda de rock. Só depois de muita insistência e da entrada de Jorge Israel, a tímida Paula começou sua carreira no Kid de Abelha e os Abóboras Selvagens, sucesso instantâneo quando seu demo tocou na Rádio Fluminense. Em 85, já com vários sucessos, eles tocaram no primeiro Rock in Rio, enfrentando plateias ferozes em uma noite de heavy metal. Mas 15 anos depois, mostravam no Rock in Rio de 2001 porque eram uma das melhores bandas do pop rock brasileiro. Com seu rock leve e sonoridade elegante, o Kid Abelha de Paula, Jorge e o guitarrista Bruno Fortunato criou um estilo original que transformou em big hits suas releituras de velhos sucessos. Mas foi com a LP Tudo é Permitido, de 91, com forte carga erótica, que a lourinha tímida virou um sex symbol do rock brasileiro. Clipes sofisticados e ótimas letras revelavam uma loura poderosa seduzindo as multidões. Se a gente não tivesse feito tanta coisa, se não tivesse dito tanta coisa... E levando os fãs à loucura, com o seu clipe do sucesso, Te Amo Pra Sempre. Paula comemorou 50 anos, mais bonita e poderosa do que nunca e cantando cada vez melhor. Com três discos solo e shows de alto nível, se tornou uma das melhores cantoras da sua geração. Ser mãe é desdobrar, fibra por fibra os corações dos filhos, seja feliz, seja feliz. E Jorge Israel também desenvolveu Boa Carreira Solo com seu CD de parcerias com Cazuza. Não me elegeram, chefe de Na Valha, Brasil, mostra a tua cara, Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Depois de uma turnê de despedida triunfal, o Kid Abelha encerra uma carreira brilhante... ...em que todos os seus discos, sem exceção, foram bem sucedidos, bem feitos e fiéis ao seu estilo. Com 9 milhões de discos vendidos e legiões de fãs, a banda sai da estrada... E entra para a história do pop brasileiro.